Olá, bem-vindo ao Valon Vest Channel, seu canal de educação financeira. O vídeo de hoje é um react sobre as falas do Supra Suma do Conhecimento, Felipe Neto. E nós vamos dar uma verdadeira é, apreciação do que foi dito. Então, eu peço a você que se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe. Detalhe... Esse vídeo não teve abertura, não teve vinheta, porque ele foi feito às pressas mesmo. Na verdade, íamos lançar outro vídeo, mas a equipe aqui em reunião decidiu lançar esse vídeo, porque é um assunto muito relevante, muito importante, e que realmente precisa ser esclarecido. Precisa mesmo ser elucidada essa questão. E a melhor pessoa para isso é o Felipe Neto. Que demais! Ai, que delícia! Oh. Com certeza. Vamos ver esse vídeo. Eu queria falar rapidamente sobre um assunto que bombou muito hoje e que tem muita gente falando bosta a respeito. Que... Realmente, tem muita gente falando besteira sobre esse assunto, eu concordo com ele. Você concorda? Deixa aqui nos comentários se tem alguém falando besteira aqui, se tem muita gente falando besteira. Vamos lá, vamos verificar se isso realmente é, é verdade. Vamos. Ver. E essa questão que eu falei de site da China, e tá hoje a internet, o Brasil, né, desesperado achando que o governo decidiu taxar a Shopee, a Shein, o a AliExpress, a Alibaba, tem mais. Tem isso? Sei lá, AliExpress falou? Falei. Então, tem muita gente achando que o governo decidiu criar imposto novo para taxar esses sites. Por quê? Porque é uma mentira que tá sendo. Isso é uma mentira, o governo jamais faria isso. É uma coisa inimaginável, gente. Que isso? Isso o governo jamais, é o, governo, o governo é honestíssimo. O eu jamais faria um negócio desse. Que isso? Não. Não? Eu, eu, olha, não vi, eu não vi um conceito mais honesto que esse. Nossa, só, só vi um honesto no Brasil. Só, só coisa limpa, só coisa boa. Que isso, gente? Isso é uma ilusão. Isso é uma mentira. Não, que isso? Disseminada por articuladores de mentira, de fake news da extrema-direita. Aham, compre... uh -huh. sei. A sensação... Ah, é a extrema direita que soltou isso. Vamos ver aqui quem soltou isso. Vamos lá. Vamos digitar aqui no Google. Taxação cheio Vamos ver. Aqui. Vamos lá. Informou. Shen e Shopee taxadas. A taxação é na empresa ou no consumidor? Veja perguntas e respostas, o governo anunciou que vai acabar com a isenção do imposto para as remessas internacionais, que é usada como brecha por e-commerce estrangeiros, entenda a polêmica. Aqui, o governo federal anunciou nesta semana que vai acabar com a isenção de imposto para remessas de até 50 dólares, cerca de 250 reais, feita de pessoas físicas, o que vai impactar diretamente os consumidores do e-commerce estrangeiro, estrangeiros, shopee e Aliexpress. O governo nega que esteja criando um novo imposto. <risos> mentira deixa eu ver se eu entendi o governo Neto esteja criando um novo imposto ele, ele acabou com a isenção ele vai acabar com a isenção né? já está em andamento, já acabou com a isenção deixa eu ver se eu entendi isso não é criar um novo imposto ele vai arrecadar, vai entrar mais dinheiro isso não é um novo imposto entendi entendi essa isenção não existe então não é um novo imposto, entendi, interessante, se você passa a pagar imposto, então não é um novo imposto, entendi, grande conclusão do especialista em finanças e economia e Felipe Neto, interessante, o governo tá com a comunicação péssima e não consegue informar as coisas do jeito certo, tá? Bem, para mim, ele informou de um jeito muito certo. Deu para entender. Aqui, você que está me ouvindo, você... Coloca nos comentários se você tá entendendo o que o governo está falando. Deixa aí nos comentários, se é o que você entendeu. Deixa eu ver. É isso mesmo. Ah! Detalhe. Vamos aqui... Ver outras notícias aqui. aqui. A taxação pode dobrar o valor de compras da SHEN, da Shen Shopee e outros sites. Imposto sobre encomendas gringas. Compras ficaram mais caras? Meus produtos irão parar em Curitiba? Vejo que se a resposta. A Receita federal vai acabar com a isenção da taxa sobre compras de menos de 50 dólares vindas de fora do país. Veja como calcular o imposto final. Então, aqui o site apresenta como calcular o imposto final. Eu não vou entrar nesse mérito agora. Né? Aliás, eu vou entrar assim. Então, deixa eu ver aqui. Quanto eu vou pagar de imposto? Um imposto que vale 60% do valor aduaneiro da encomenda. Que soma o valor da compra e o preço do frete. Olha só, estão cobrando imposto até sobre o frete. Se você comprou a blusa de 50 reais e o frete é 10, a taxação seria 36, por 36 reais, 60% de 60%. Logo, o valor final sairá 86 reais. Ou seja, uma blusa que era 50 reais vai passar a ser 86%. Entendi, vai ser 60% sobre o valor. Isso somado com o frete, ou seja, estão taxando o frete também. Então a taxação seria aí. Mas não é imposto, isso aqui não é imposto, então, isso aqui é uma ilusão que criaram, né? É uma mentira da extrema direita. E aqui a própria assessoria do governo aqui tá falando, a assessoria de imprensa tá falando aqui quanto vai ser. Tá explicando para você, você tá vendo aí na tela quanto vai ser. Então vamos lá. Lutando aqui. Tá bom isso tudo. Então só explicando assim, resumidamente, o que vai acontecer? É uma. Pro povo, infelizmente, é. é. é uma... Só que é uma merda que deveria ter acontecido desde o início. E... Ah, deveria estar tá taxando desde o início, entendi. Desde o princípio deveria estar tá taxando o pobre, entendi. Entendi, muito bem. Porque a maior parte das pessoas que compram abaixo de 50 dólares são pobres. Simples. Tem pouco poder aquisitivo. Entendi. Não vou encher o seu bolsinho de dinheiro. Não vou. dá mais você, né, que só sabe me extorquir, me explorar. Se eu tenho o que eu tenho, meu amor, é porque eu ralei na ostra pra conseguir. Não deixar isso de acontecer pra vir agora consertar. Por quê? O que que acontece? Todos os sites estrangeiros têm que pagar imposto. Então não era pra consertar agora, era pra deixar do jeito que tá. Isso que eu entendi. Você entendeu isso também? Você que tá me escutando entender tudo isso também, deixa nos comentários se você entendeu isso. Eu estou para vender produto em outro país. Isso acontece no mundo inteiro, tá? Se o, o Aliexpress quiser vender para um americano nos Estados Unidos, ele vai pagar imposto, é um Claro, e as empresas pagam imposto aqui também, claro. ...imposto, por quê? Ou você acha que elas não pagam imposto aqui também? Pagam sim. Por que o imposto é alto para importação de mercadoria? Para você proteger o mercado nacional. Ou seja, o Brown abriu uma loja de bola de futebol. Não. de Brownie. Não, porque aí seria muito óbvio. Ah. Então é de bola de futebol. Aí ele, beleza, tá lá vendendo as bolas dele, ele fabrica no Brasil, tenta... aí ele tem que pagar todos os impostos aqui no Brasil, pra poder ter a loja dele legalizada. Todos os funcionários são CLT, carteira assinada, tem que recolher imposto de tudo. O que, que isso vai afetar? No preço final do produto. A tua bola vai custar 100 reais. Então qualquer um pode comprar a bola do Brownie por 100 reais. Mas... É sério, galera, Se senão, quiser lá, comprar lá, lá. duas bolas do Brownie. Esse é o momento tá certo. Pronto, pelo espírito da quinta série. Mas vamos lá. R$200,00 ele até pode fazer desconto. Faz 180, Dá um desconto maneiro. 10% de desconto. Aí, do nada, chega uma empresa, fabrica uma bola igualzinha na China, usa uma mão de obra muito mais barata, tem uns negócios muito mais baratos, tem várias formas de produzir isso mais barato, e quer vender aqui no Brasil. O que, que o Estado faz para proteger as empresas brasileiras, como a empresa do Brownie, que tá vendendo a bola? Coloca um imposto alto para esse negócio. Para que... Nossa. não seria mais fácil é, as empresas, Cobrar menos impostos das empresas brasileiras para que elas pudessem crescer e concorrer à altura. Não seria mais fácil. E ela não chega aqui com um preço que destrua o mercado nacional. O que, que é alguém... o. O que destrói o mercado nacional é a alta carga tributária. Simples assim. Desde quando cobrar mais imposto é, incentiva a economia aumenta, a, a, a, o estimula a economia, você desestimula a economia, ao contrário, você produz cada vez menos, você não é incentivado a produzir, então, isso, isso que ele está falando demonstra a falta de conhecimento total sobre o assunto, mas segundo ele, é, ele entende e você não, e ninguém entende, ninguém está vendo isso, a pessoa está seguindo mentira, fake news, Engano, mas vamos lá, vamos ver nessa viagem dele aí. ...desses sites começaram a perceber. Eu não tô acusando nenhum desses sites de fazer isso intencionalmente, que tinha uma brecha na nossa lei pra... Não, pera aí, se eu não tô fazendo isso intencionalmente, tinha uma brecha na lei não é intencional, então era legal. Não importa. Se tá na lei, é legal. Não. Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não não, não não, consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Entendeu? Você é mais burro ainda do que parece. Você é um ignorante. Eles cometerem crime fiscal e venderem os produtos aqui no Brasil sem pagar imposto. Mas se está na lei não é crime fiscal. Se está na lei não é crime fiscal. Mas não estou cometendo crime fiscal. Então, essa empresa da China vai vender a mesma bola que o brown vende por 100 reais por 25 O que, que vai acontecer com a bola do Brownie? Vai sair, né? Vai murchar, né? Vai sair. O brown vai ficar sem empresa, vai quebrar, vai falir. As pessoas que o brown emprega vão ficar desempregadas. O mercado inteiro vai ser impactado. Agora, você multiplica a bola do Brownie por várias, várias empresas que são diretamente destroçadas para um mercado internacional competitivo que não paga imposto e oferece um produto muito mais barato. Mas a ideia é que seja competitivo. Tem que soltar as amarras tributárias para que as empresas possam competir. Simples assim. Por que ele não fala que um governo tem que abaixar o imposto? Isso ele não fala. Cobrar menos imposto. Aí sim, elas vão competir à altura. Isso quebra o mercado nacional. Quando essas empresas começaram a fazer isso lá atrás, o que, que deveria ter sido feito? Deveriam ter impedido na hora a farra fiscal que estava acontecendo. Que Impedir na hora, continuar mantendo imposto alto, ou seja, uma blusa que você não pode comprar aqui, você não pode comprar é, na Shopee, no hora que se peça, onde, ou seja, onde for, e você fica sem a blusa, sem o um produto. Legal, né? Legal. Poxa, uma grande ideia social. Mas ninguém falou até agora em abaixar o imposto nacional, mas tudo bem, os impostos nacionais, ninguém falou. O mercado interno, mas tudo bem. O que o Bolsonaro fez? Nada. Por que, que ele deixou? Não, não foi ele que deixou. A AliExpress, a Shopee, não tá aqui. a Shopee é mais recente, mas a AliExpress não está aqui há pouco tempo, não. Não está aqui há pouco tempo, não. Isso não vem acontecendo há pouco tempo, não. Os crimes continuassem acontecendo. Porque qualquer um que decidisse agir em cima disso ia ser impopular. A população ia ficar puta da vida, falando Tá votando imposto! Eu não quero pa... E esse governo tá sendo impopular, não? Com é isso? Eu não vou aumentar o preço e tal! É crime, galera. O que essas empresas estão fazendo hoje, tá? Não especificamente essas que eu citei, porque não tô acusando ninguém. Entra! Ele não tá acusando ninguém, imagina. Então... A reflexão das pra você, quem é que tá falando besteira aqui? loja fala assim, quanto é que é esse vestido aqui? No Brasil ele é 500 reais. A gente vai vender por 110 sem pagar um centavo de imposto. Não, ela paga imposto. Ela paga imposto. A empresa, ela paga o imposto dela. Aqui, pra funcionar aqui. Ou vocês acham que o governo é liberal a funcionar aqui sem pagar imposto? Ainda mais o estado o Warren Goff brasileiro, o país das maravilhas. É ruim, É ruim, o que acontece é que havia uma isenção para até 50 dólares, era a lei, é lei, só isso, porque era a compra pequena. O governo taxar a compra pequena é, vai acabar com o pobre, porque se esse governo quer governar para os pobres, ele, só nessa medida ele não está governando para os pobres. Não sei se você que está me ouvindo concorda comigo esse governo que diz que ia governar para os pobres, tá ferrando o pobre, não tá governando para os pobres não, mas tudo bem. Como? Hum. Porque tem uma lei no Brasil que permite que eu, Felipe, compre um produto da Samanta. Minha amiga, que mora na Coreia do Sul, Samanta mora na Coreia, eu posso comprar a bola da Samantha se a bola custar menos de 50 dólares sem pagar imposto nenhum. Ela mora na Coreia, a gente faz uma transação entre pessoas físicas, não tem empresa envolvida, e ela me vende a bola e eu não pago imposto até 50 dólares. Essas empresas começaram a vender o vestido de 125 reais fingindo que eram pessoas físicas vendendo. Moga... Não é fingindo ser. Tá na lei. Ninguém fingiu nada. Tá na lei. A galera ressalt... é, relatava isso, né? Cara, eu comprei um bagulho aqui na loja online lá da China. Mas ah, que esquisito. Chegou na minha casa como se eu tivesse comprado de uma tal de Cíntia. Não apareceu o nome da empresa. Apareceu que eu tinha comprado de uma tal de Cíntia. Eles forjavam a nota e forjavam. Não. não teve forjar nada. Tá na lei. A lei permitia. Então não há crime. Não há crime nesse caso. Ele tá falando forjar no sentido como se fosse criminoso. Mas se tá na lei, não é crime. Com quem tinha vendido pra fingir ser uma pessoa física vendendo pra pessoa física, pra não pagar imposto. Isso é crime! Crime! Não, não é crime. Se tá na lei, não é crime. Dá pra ver que.. De onde tá vindo a desinformação, né? Não é da assessoria do governo, não é da do... coisa. Tá vindo a desinformação e já sabe de onde vem, né? Isso aqui é fake news. Não sei. Bom, deixa aí nos comentários, isso aqui é fake news Isso aqui é fake news Mas isso fazia o produto ficar barato O povo é pobre Cara, eu concordo plenamente Plenamente É óbvio que é uma merda ter que desfazer essa situação agora É uma merda ter que desfazer De quem é a culpa? Do desgraçado que não coibiu isso ali atrás Não fez Dá a culpa é, é do governo que está taxar guerra é arrecadar em cima dos mais pobres, aqueles que eles dizem defender. Simples assim, é essa a verdade nua e crua, é essa a verdade. Esse aqui não é um canal político, não é um canal com viés ideológico, mas esse assunto envolve economia, envolve finanças, então eu estou tratando desse assunto né? e essa medida tributária Interferir, vai interferir sim nas relações comerciais. Vai interferir. Você, você que está me ouvindo, você que compra até 50 dólares, você vai comprar agora? Não vai. Não vai. O que teve mais gente na internet, no TikTok, é mostrando é, é, é, é, é, o imposto, ali, a nota, mostrando o imposto cobrado. E na verdade, antes de ser anunciada essa medida, já estava acontecendo. A Receita Federal já estava atuando assim. Tem vídeo aí na internet, você pode, bota aí na tela, produção, tem vídeo aí na internet mostrando isso, que as pessoas, que as, que as pessoas já estavam sendo taxadas, e o governo dizendo que não, que não é o um novo imposto. Então, eu não sei de onde está vindo a desinformação, você sabe? Nada, porque sabia que ia ser impopular se fizesse. Então, o que está acontecendo agora é simplesmente o governo colocar e chegar e falar assim, chega de farra está quebrando empresa no Brasil tá quebrando comerciante brasileiro o... Não, o que tá quebrando comerciante brasileiro é alta carga tributária é isso que está quebrando isso realmente que tá cobrando está quebrando os, os os empresários é isso aí não é achei não não é achei não porque nos países de origem lá nos Estados Unidos lá na China certeza o imposto é bem menor. Existe um incentivo à produção, é diferente. Existe um incentivo estatal nesse sentido, de não cobrar imposto. Tanto que, dentro dos Estados Unidos, você tem é, concorrência dos Estados, o Estado que paga menos imposto. Então, as empresas, capital, tende para ir para esse Estado, dentro dos Estados Unidos. Inclusive, dentro dos Estados Unidos, tem um paraíso fiscal. É, uma paraíso fiscal não é nada criminoso, não é nada errado. Né? Você ir para o RAC para pagar menos impostos. É porque se existe esse paraíso fiscal, é porque existe o um inferno fiscal. Então você ter uma empresa em é um lugar que cobra menos imposto incentiva é um incentivo à geração de renda, de emprego, de, do enriquecimento. Porque você incentiva a pessoa a correr o risco, porque todo empresário ele corre um risco. Ele corre um risco ao abrir o negócio próprio. É um risco tremendo, mas é assumir risco é melhor do que assumir risco nenhum. Então, a falta de incentivo à economia é que causa essa estagnação. Tudo final fica mais barato pro consumidor? Sim, fica, mas a que custo? Não é assim que funciona. A questão aqui não é custo. A questão aqui é carga tributária. A gente não pode defender crime, gente. A gente não, pode... não, não há crime. Se estava na lei, não há crime. Por defender é. é... Como é que se fala quando nos paga imposto? Se, se a gente é. é. é. não pode defender sua negação fiscal. Isso não é sua negação. Pelo que eu estou entendendo, no discurso desse desse sujeito, é que ele está defendendo a, a cobrança de imposto, defendendo o governo, mas para cobrar do mais pobre. Porque comprava esse municipal da já pagava imposto. Então. Bem, pelo que eu estou entendendo, ele está sendo a favor. Não sei se você está entendendo isso que está me escutando. Ele está sendo a favor do governo da cobrança de imposto. Ah, galera, a gente vai defender isso agora publicamente? Vamos proteger as empresas chinesas explorando o mercado brasileiro? Não, eu não estou explorando o mercado brasileiro. As pessoas estão comprando lá porque realmente na concorrência está mais barato. Se aqui no Brasil, as empresas, é, nas compras aqui no Brasil, é, as empresas tivessem isenção de imposto, até, certa, até um certo valor, ou então tivessem uma redução na carga tributária, um incentivo ao consumo e haveria maior concorrência, só isso pagar um real de imposto, porque eles não fazem isso em nenhum outro lugar do mundo. Eles não estão fazendo isso na, na, no, nos países vizinhos, não estão fazendo isso nos Estados Unidos, não estão fazendo isso na Europa, é só no Brasil. Aí só o mercado brasileiro vai ficar desprotegido. Então... E se ele comece, essa taxação já está valendo se, e o mercado brasileiro vai estar tá protegido? Não. O pobre vai pagar mais imposto, só isso. O pobre vai pagar mais imposto, não vai ter o produto. Porque nesse país já fica difícil você pagar para vestir, comer e etc. Seus, seus gastos básicos já, já é difícil no dia a dia do brasileiro, agora vai se tornar mais difícil ainda, porque você não vai ter para onde fugir. Ele, ele, o, o pobre agora está encurralado. Ou ele compra aqui ou fica sem nada. Uma mercadoria cheia de imposto fica sem nada. Não acreditem! Nessas mentiras da extrema direita de dizerem que vai ter um imposto novo. Mas não há mentira da extrema direita. Tá aqui, ó. G1. Aqui, ó. Quanto de imposto vão pagar? Tá aqui, ó, no G1. Tá no G1. Aqui. Aqui. Não tem mistério. Não é mentira da extrema-direita. Não tem extrema direita. O problema da pessoa que não entende de economia básico de economia e fica falando besteira é isso aí fica com viés ideológico e não entende a realidade os fatos como realmente são então tá falando besteira sim 60% de imposto é o que é cobrado para esses produtos internacionais é um fato e tem que ser aplicado essas empresas têm que pagar imposto pagar imposto não, não é a empresa que tá pagando imposto não é a empresa quem está pagando para pagar imposto é você, consumidor. Não é empresa. É você. Você que faz a compra. É você. Caso contrário, as consequências são muito mais graves para o ecossistema econômico brasileiro. Inclusive são... Senão muito mais é graves, sim, porque você não vai... Vai desestimular a compra lá. Você vai estimular a compra aqui. Sendo que, devido ao valor ser muito alto, devido à carga tributária aqui do Pais das Maravilhas você não vai ter como comprar e você vai ficar sem um produto simples assim mas uma vez o governo governando para as pobres isso aí 8 bilhões por ano que o Brasil deve passar a receber no pagamento desses impostos 8 e esses 8 bilhões vão para a saúde para educação é porque nós pagamos um imposto aqui de Suíça mas a infraestrutura é de Serra leoa então você não tem hospital, você não tem escola, você não tem nada. Então, o que que adianta isso, né? Agora, o que, precisa ser, é, o que precisa ser falado é que o Estado precisa enxugar seus gastos, gastar menos, cobrar menos impostos e estimular a economia. Só isso. Estimular a economia. Aí sim, aí sim... Uh, o dinheiro vai valer mais, vai um aumento do poder aquisitivo. Né? E aí sim, os pobres vão sim ter condições de vida melhor, com certeza. Bilhões por ano, para vocês terem uma noção de quanto estão sonegando aqui. Agora, que as coisas estão caras no Brasil, não há a menor dúvida. Aí é outro debate. Não, não é outro debate, a economia é uma só. A economia é uma só. Existem fatores diversos que interferem e, e, e agem entre si, como tributação, como taxa de juros, como gasto do governo, a concorrência internacional, tudo está interligado. As empresas daqui não tem como concorrer devido à carga tributária. Não há como concorrer. O custo da produção é muito alto devido à carga tributária. Essa é a verdade. A gente realmente tem que ter esse debate. E há uma arrecadação alta, mas o retorno o povo é muito pouco, pouquíssimo, quase zero. Um país que você não tem segurança, não tem saúde, não tem educação, não tem nada e não tem dinheiro, não tem renda, não tem nada. Simples assim. É bem provável que mesmo com 60% de aumento lá ainda fique mais barato nesse de chinês, mas vai ter os 60% porque tem que pagar imposto. É bem falar. Tem que pagar imposto. O pobre tem que pagar imposto. É isso que eu estou entendendo. Não existe almoço grátis, né? No início, quando essas empresas chegaram. Era realmente muito barato e tinha frete grátis toda hora. Aí depois foi para frete com compras acima de 10 reais. Aí depois acima de 20 reais. Mas a taxação é também sobre o frete. Por isso. Tanto que quem tá isento vai pagar a taxa sobre o produto mais sobre o frete. A soma dos dois, 60% sobre os dois. Entendeu? É um imposto só em cima das duas operações, o frete e a compra do produto. É, agora só ganha frete grátis a cima de R$40,00 em compra mínima. Então eles vão se estabelecendo e sentindo como a gente, a gente é de comércio, né? É, só isso. é, eles fazem isso pra quebrar mesmo. Eles, tipo, é a estratégia Amazon também. 13 pessoas enganadas! Como é que eles fazem isso pra quebrar? se ela já está sentindo desgaste aqui no país. A alta carga tributária já estão sentindo. Faz isso para quebrar o mercado nacional. Bota, Não é para quebrar o mercado nacional. O mercado nacional não tem condições de concorrer. Se Simples assim, a alta carga tributária. Tem preço impossível de competir, porque no final essas empresas não precisam dar lucro, porque elas têm investidores botando bilhões de dólares na empresa e eles não precisam dar lucro ainda. Então eles falam, vamos quebrar o mercado inteiro, dominar o mercado e depois a gente depois pensa em vai subindo um pouco. É isso? Não, não é isso. Não é isso. É o um incentivo fiscal. É o um incentivo fiscal. Se acabar o um incentivo fiscal, né, como o caso da lei que você citou aí da questão do CPF, que está na lei, que é um incentivo né, as pessoas pagarem menos, e para os é incentivam, porque a maior parte das vendas é abaixo de 50 dólares, porque é o pobre que compra, e a maior parte das pessoas são pobres, né? então elas têm acesso a produtos que aquelas não teriam devido à carga tributária, só isso, só isso. Deixa eu quebrar o mercado agora só as amarras das empresas aqui. Bota o imposto lá embaixo, elas vão decolar, vão decolar, vão ser gigantes, mas... Né? Sim. Aí depois que já dominou o mercado, aí fala, não, agora vamos subir o preço. Ah, agora eu entendi, agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram. É. Aí todo mundo tá refém, né? Não, ela, ela, ela acorda e fala assim, vou subir o preço. Né? Porque o custo de produção não sobe, né? o custo de produção não sobe, né? as questões trabalhistas aqui no Brasil não sobem, né? a, a, a falta de segurança jurídica né? não altera o preço, não, vai isso tá sério se interfere, porque um dia é uma lei, outro dia é outro, como está acontecendo agora. Um dia você acorda e tem mais um imposto. Isso desincentiva muitas empresas. Isso vai criando também, não é nem questão de proteção à empresa, é que a falta de concorrência vai formando um monopólio. E você no monopólio, você pode subir o preço também. Se você não tem outras empresas concorrendo, aquele monopólio pode subir o preço também. Não há concorrência? Então, é um incentivo ao monopólio. Aí o consumidor não tem pra onde correr, vai ter que comprar ali mesmo. É isso. Não vai ter... Aí Inversão. você não tem mais onde comprar, porque agora o que domina é a Amazon, agora que domina vai ser a Shine ou a outras empresas chinesas. Não, mas agora o quadro vai inverter. Agora o quadro vai inverter, nenhuma nem outra. O pobre vai ficar cada vez mais pobre, não vai ter condições de comprar, o governo não vai arrecadar porque as pessoas Muitas delas vão se recusar a, a, a pagar esse imposto. A importar, porque elas não vão ter dinheiro para pagar isso tudo. Então, é isso que vai acontecer. É claro. Pronto. Então, gente, é isso. Não acredite em mentiras. É mesmo, é? Realmente vai ter o pagamento. É mentira. Essa, essa notícia é mentira. É tudo mentira. Tudo isso que você tá vendo é mentira, segundo... o Doutor Felipe Neto, especialista em finanças, que isso, essas notícias aqui são mentiras. Aqui, ó. Aqui, a Janja faz o governo apanhar mais do que defender a taxação. Taxa, taxação. Eu tô falando com a expertinha Daqui, ó. Daqui, ó. Por que taxação de importagem? Pode ser benéfica para o Brasil. Tá aqui, a metrópole. Em que sentido? Nenhum. Nenhum. Uma forma de ferrar o pobre, é só isso. O aumento de imposto, porque isso é lei. E tem que pagar o imposto. Só isso. O honra e é isso que eu ensino aqui no canal. Sobre finanças e educação financeira. O honra e é seu inimigo pessoal. O um Monregove é seu inimigo, pessoal. Ele não vai fazer nada para beneficiar você. Nada. Você tem que buscar a sua evolução financeira. O um Monregove não vai trabalhar para você. Imposto é roubo, Davi. Primeiro você precisa estudar. 14 pessoas enganadas. Né? Eu acho que não é só eu, Davi, que precisa estudar, não. Eu acho que tem mais gente que precisa estudar, né?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 Entendeu? Você é mais burro ainda do que parece. Você é um ignorante. Eu estou falando de uma pessoa que entende muito de finanças e economia, né? E ele está chamando as pessoas de burro aqui. E ele é muito inteligente, super inteligente. <risos> Dizendo que isso aqui é mentira. Isso é uma invenção. O que é uma galera que acha que é inteligente porque leu, do, leu dois livros na vida e leva isso como bíblia debaixo do braço e juram por Deus que eles têm a solução para o mundo, né? Que é, tipo, tirar Estado, tirar imposto, pronto, a sociedade vai se autorregulamentar, tudo vai dar certo. Não vai ter a maior concentração de renda da história, não vai ter os índices alarmantes de pessoas ficando na miséria, não. Mas... A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Não, e o Estado está 8 bilhões, segundo... Ele mesmo disse, vai tirar as pessoas da miséria ou vou colocar as pessoas numa, numa miséria? É, vai afundar o abismo da miséria, a pessoa vai entrar mais na miséria ainda. É uma reflexão. Imagina, de jeito nenhum. Tem que tirar o Estado e o imposto e tudo vai se resolver. Não, tem que reduzir o imposto, isso sim. E tem que fazer uma... uma o Estado tem que gastar menos porque você tem servidores de alto escalão ganhando 500 mil por mês e tirando duas férias no ano no ano isso aí é que tem que ser falado e que o canal desse senhor não falou então o erro não tá aí, segundo ele o, o, o, o acerto é que tem que taxar tá mais é isso que eu entendi não caia nessa falácia, pelo amor de Deus gente, isso aqui é uma falácia essa notícia é uma falácia Aqui. tudo isso aqui é uma falácia. Ó. Jim, isso é uma falácia. Isso é uma ilusão. Você não está vendo isso. Bem, eu não sei em que, que planeta se sujeito está. É desses, de, desse mundo de merda que você se meteu assistindo esses caras. Bem, o que eu acho disso tudo? Eu acho que... É, eu acho que ele... Felipe Neto, eu acho que está mais desinformando do que informando e isso sim que ele está fazendo, isso ser é uma fake news estamos diante de uma verdadeira fake news esse vídeo todo fala fake news a realidade é que ao tirar a isenção, você criou mais um imposto essa é a verdade vai entrar mais dinheiro, ele vai arrecadar mais segundo ele, 8 bilhões e nós bem sabemos que esse dinheiro não vai, com certeza não vai passar a saúde, para educação, não vai. Não vai. É mais a ânsia do, do Estado de querer arrecadar cada vez mais. Então, você que assiste meu canal, eu ensino como, como você deve fazer a sua jornada para a sua independência financeira, a sua liberdade financeira. Então, peço que você assista os vídeos, aprenda, faça o seu caminho em vista. Prospere e esqueça o governo, esqueça a política. Liberte-se dessa questão do Estado. Liberte-se disso. Sai da matrix. Evolua. Enriqueça. Apesar das, das barreiras, da dificuldade, é possível sim, mesmo com forças contrárias, enriquecer sim. E esse canal. E a missão de mostrar isso para você. Então, desejo um abraço a todos e bons investimentos.